Olha só, quem chegou aqui também foi o deputado federal Enio Ver, um momento muito importante, segundo ter, turno, para dois candidatos, né? e nós precisamos votar. É fundamental, eu quero dizer a quem está nos ouvindo, nos, nos ouvindo, nos assistindo, que é fundamental comparecer às urnas. A luta pela democracia é uma luta muito antiga. Muitas pessoas morreram pelo direito de votar e participar, escolher o seu presidente ou sua, presidente da república por isso, fica aqui o convite. Esse é o momento máximo da democracia, o momento máximo de mostrarmos o que nós queremos para o futuro do Brasil. A minha expectativa é que nós tenhamos eleições tranquilas, com muita calma, cada um escolhendo o candidato que achar melhor e que vença aquele que tem mais votos. E espero que o Brasil tenha um futuro brilhante pela frente, que é isso que lhe cabe na história. total vamos... confiança total né? no, no pleito eleitoral, na justiça eleitoral. Que vença o melhor e que a população aceite, né? Claro, olhe, esse processo eleitoral é respeitado no mundo todo. Nós temos o melhor processo eleitoral que tem hoje no mundo. Nós somos modelo para países desenvolvidos. Qualquer crítica ao processo eleitoral já foi resolvido pelo TSE, pela Justiça. E outro, qualquer grito que vem após o resultado das eleições contra o processo eleitoral é grito de derrotado, não importa quem seja. Por isso, ou nós apostamos na democracia, no processo eleitoral que existe há 30 anos, ou não adianta agora ficar esperneando. Concretamente, o que vale é a opinião da população e o que ela deseja. E é isso que tem que ser respeitado. Vamos acompanhar a sua Bom votação. Voto. Bom voto. Obrigado. Obrigado. Bom, e portanto aí você vê aqui o Colégio Santo Inácio, que recebe algumas personalidades do mundo político, por isso mesmo até o fato escolheu é, de vir acompanhar aqui nesta manhã. E como você vê, chegaram aqui o prefeito Ulisses Maia e também o deputado federal NVR, que vai votar daqui a pouco, a gente vai acompanhar o voto é, desses políticos. basic E, portanto, você que se sintonizou agora, você acompanha imagens ao vivo aqui do Colégio Santo Inácio, onde neste momento vota o deputado federal Enio Verre. Aí o Enio que faz aí então o L. <risos> Eleições 2022 é o fato.